No vídeo de hoje eu vim mostrar como conseguir um Puff secreto aqui no New Club Penguin Primeiramente vocês vão abrir seu mapa e vão aqui em, em Ski E esse Puff você encontra aqui, você abre o mapa de novo em Floresta do Puff Dá pra você vir pelo Ski ou pelo mapa Mas eu decidi vir pelo Ski pra mostrar vocês o caminho E essa daqui é a Floresta do Puff Onde tem Puff selvagem Se você adotar ele, você não vai poder cuidar ele dentro da sua casa, entendeu? Tem um coelho, ou Puff unicorn o Puff Viadinho que é a Rena e o Puff Guaxinim. Eu não gosto de adotar eles porque é a mesma cor, é amarelo, branco, verde e vermelho. Você precisa cuidar deles no hotel do Puff, ok? Se for assim, no caso do New Club Pingo. Se não for, é porque eles mudaram. Geralmente esses Puffs que não são normais, são de respeito diferente Você precisa cuidar no hotel do Puff E você vai ver que aqui tem um caminho, gente O Squash tá aqui atrás, tá vendo, gente? Por isso a moita tá balançando E você vai ver que tem esse caminho Esse caminho aqui é pra voltar pra esqui, ok? É de onde a gente veio E o outro caminho, que é a nossa, eu não sei, esquerda direita É onde fica o Puff secreto Que é um Puff que já lançou no Clubing Online Eu tô citando o Clubing Online por quê? Eu já fiz um vídeo desse Puff. Lançou na festa do Puff. Acho que 2019. Porque o New Club Penguin. É um spin-off Meu sotaque britânico. É um derivado do Club Penguin Online. O dono do New CP. Era, era administrador do Club Penguin Online. E aqui tem um Puff ciano escuro. É um ciano bem escuro, gente. E se você clicar nele. Ele era grátis. Mas agora tá pago. Ele tá 800 moedas. Só a misericórdia. Vou colocar aqui misericórdia. Misericórdia do cabrão e vamos adotar ele. É meu primeiro puff, tá? Dessa cor. Eu não tenho ele ainda, agora eu tenho. E vamos ver se ele. Dá, vai fazer sim Então ele escava também, como os pufos normais E ó, tem um dançando aqui É um único, gente, é um único Ui, ele dá um pulo, um super salto olha isso aqui dormindo, tem esse lugar bonitinho Aqui deveria colocar mais puff Ciano, claro, né Esse aqui é o puff lago, gente, é como eles conhecem Ele chama de lago Que vamos é, traduzir pra lagoa Será que é aquele dorme? Não dorme É só de enfeite mesmo mas você pode adotar um puff secreto. Tem que adicionar mais puff aqui. Tipo ciano e cor de vinho. É só ciano escuro. Puff lago Agora eu vou aqui no meu igru. Pra ver se dá pra cuidar dele. Porque ele é um puff normal. Entendeu? Ele é um puff de cor diferente. É um ciano. É um ciano esverdeado, né? Puxado por verde. Vamos ver se dá pra cuidar dele. Ó, você vê que não dá. A gente vai mostrar a mensagem. Leve seus puff, Seus seres puffísticos. Até o hotel. Para cuidar deles. Entendeu? Você tem que ir no hotel. Pra cuidar desse tipo de puff. Mas com como é uma cor, eu deveria deixar para cuidar do igru, dentro do igru, que é uma cor, não uma espécie diferente, tipo selvagem ou Sivrush, se igual os Puff da Floresta do Puff e os outros Puff. Então, para cuidar dele, você vai aqui no Plaza, e vai no Hotel do Puff e cuida deles normais. Então, meio que não fez sentido, né, porque ele é uma cor, ele não é, ele não tem espécie, entendeu? Ele é normal. Então, é essa a minha explicação, adote esse Puff, eu gostei dele. Cava mais, cava mais. Tá vendo, gente? Esse puff amarelo o unicórnio aqui. Eu comprei porque eu achei ele bem. Bem viadinho, né? O nome dele é Socorro. O nome que eu coloco nos puffs, gente. Só dá pra. Só dá pra cuidar dele lá no Hotel dos Puffs. Então. Porque ela é um puff de espécie, né? É um puff selvagem. Não tem como. Deixa eu ver se o cinza dá. Eu não mostrei no vídeo anterior. Ou o cinzento, dá pra comprar. Dá pra cuidar aqui dentro do igru, né? Porque esse tipo de puff, ele não tem inter pra, pra brincar, entendeu? Acho que é por isso não pode cuidar dele no igru. Mas eu acho que o cinza tem. Tá até bugado aqui, gente misericórdia. O cinza também não tem, né? Não tem Inter pra brincar. Acho que é por isso que tá bugado. É. E o oficiano, esse o lago tem que cuidar do atalho com isso porque ele não tem Inter. Ele não é original do clube oficial. É isso, gente. Um beijo que já tá bom. Pra...